Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos para mais um Chá com Alvinho. Agora, nesse tempinho frio, o chá cairia super bem mesmo, o chá quentinho. Ó, Nosso convidado de hoje, 28 aninhos, tá, mora em Palhoça, Santa Catarina. É, foi o sétimo colocado, foi super bem na temporada original dele, sétimo colocado. E sétimo membro do júri, jogou lá no VD18, Coreias, onde ele jogou com o seu... <risos> Eu não vou falar então o namorado que ainda é o namorado dele, o ah. Aqui em Ucrânia ele ficou em nono lugar, chegou no júri novamente, é o quinto membro do júri, pode chegar, Edu Leal. Oi gente, tô muito contente de estar aqui, tá ansiosa para ter um chá com Alvinho e, e ontem antes do CT já falei, já prepara esse chá aí que eu tô chegando. <risos> Você não via a hora, amigo? Ah, amigo, é uma situação complicada, porque essa temporada foi um pouquinho difícil para mim, então, assim, tava bem dividido. Uma parte de mim não via a hora de sair do jogo e a outra queria chegar pelo menos em sétimo, sabe? Então, agora eu tô aqui agarrado a, ao alívio que a saída nos oferece. Hum. Você sabia que ia ser você ou algo ontem? ou Foi mais... Amiga, assim... A gente já sabia que ia ser um de nós três. Eu conversei com algumas pessoas durante o dia, perguntei se tinha alguma coisa que podia ser feita, enfim. Daí, conversei com duas pessoas e as duas falaram assim, ah, a gente vai continuar firmes até a repiscagem, a gente não vai fazer nenhum tipo de movimentação. Então, hoje não tem muito o que fazer. Então, a gente já sabia que era um de nós três. Eu não sabia que era eu, especificamente, sim, né? Tinha motivos para, acho que, eliminar qualquer um dos três. Mas depois que eles me tiraram da prova, eu acho que ficou um pouquinho mais claro. Então, eu já depois disso, eu já presumi que, que seria eu sim. Hum, você foi tirado da prova ontem de que jeito? Foi pelo exílio. Tinha uma twist que tu podia tirar alguém de fazer a prova, daí eles me escolheram. Hum, que Porque, aparentemente, eu sou um ótimo jogador, um ótimo, uma ótima pessoa em fazer provas. Porém, não ganha nenhuma imunidade de mim. <risos> Então, talvez não. Bom, amigo, eu sei exatamente como é essa sensação de ficar no bora o jogo inteiro. Aliás, queria mandar um beijo para os meus amigos de Holanda, que eu amo. Obrigado por tudo que vocês me proporcionaram no jogo. Não percam a oportunidade. Mas, enfim. Bom, jogo do Edu é um jogo muito interessante também para a gente comentar, porque teve uma virada de maré muito grande também, né, amigo? Acho que você começa o jogo super bem e depois... Algumas coisas específicas acontecem no jogo que te jogam para uma laminha aí. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho dessa trajetória, já deixem o seu like, ativem o sininho, se inscrevam no canal para aquecer o nosso coraçãozinho e me deixar tirar essa roupa de frio que eu não aguento mais usar. É... Amigo, vamos lá então. Vamos começar do começo. Primeiro de tudo, né? É... Agora a gente já está no ponto do jogo... Uhum que a maioria das pessoas é, melhora a sua colocação, melhora o que conseguiu fazer no, na, sua, na sua temporada original. Você foi muito bem no, em, em Coreias. Né? Você, era, assim, você era daqueles nomes que a gente considerava certos no, no All Stars. E aí não, não vem. E, e aí, tipo, é muito quando você foi muito bem, é mais fácil você superar quando você foi FB do que quando você foi F7, né? É... E aí... É... Só que, por exemplo, o Pamplona também chega numa situação parecida com a sua, de ter ido muito bem na temporada, e ele foi o FB da temporada. E você se, se refez, ficou na minoria, não foi o primeiro eliminado da minoria, você é, conseguiu solidificar suas relações, você fez as pessoas irem por, pra pedras por você no F23. Então, quer dizer, apesar desse alvo de ter sido muito bom na sua temporada original, você conseguiu fazer com que isso não fosse determinante para o seu jogo aqui. Sim. Como que você acha que isso aconteceu? Então, amigo, e... na verdade, sim. isso, é, Eu acho que... O meu que penso de jogo, ele... Quando, quando a gente viu que a gente tinha caído naquelas tribos, eu fiquei muito decepcionado, assim, porque eu esperava cair numa tribo totalmente diferente. E a tribo que eu caí, apesar de ter, assim, Ramon, que era uma pessoa que a gente já tinha tinha começado no primeiro nos primeiros momentos ali, sem tribo, é, eu, eu não tinha ainda, assim, um vínculo forte de dizer meu Deus, tô tranquilo e vai ser algo bom para mim, né? Então, eu, eu meio que surtei, assim, já no primeiro momento, falei puta merda, tô fodido. Só que daí... A gente conversando ali na primeira noite, enfim, é... na, na manhã do dia seguinte eu fechei em um F3 e daí fiquei mais tranquilo. e Só que agora eu percebo que meu F3 nem existiu, então eu não sei assim se eu estava de, tranquilo de, de fato. Mas eu acho que a questão do F23 ter ido para as pedras é muito mais pelo fato da de como a temporada estava acontecendo e das switches que a gente já sabia que existiam lá do que por qualquer outra coisa assim eu não acho que tenha relação com o um tipo de, é, de relacionamento que a gente criou ou, ou confiança tipo nada disso sabe eu acho que a gente teria ido para pedras independente da pessoa que fosse é, caiu em mim tipo foi um momento bem tenso porque eu fiquei muito nervosa achando que porque alguém podia de fato é, flipar em particular a gente ir para as pedras mas eu teria ido para as pedras por qualquer um deles, mesmo que fosse pela pessoa que eu menos tinha, sabe? Porque a gente sabia que a gente precisava ter números para próximas rodadas, então ainda mais contribuindo juntas ao CT e, e isso era muito importante, né? Ter números. Então eu acho que foi muito mais por isso do que pela, pelo próprio vínculo que se estabeleceu entre os membros da tribo, sabe? É, depois desse CT eu acho que a gente se aproximou muito e a gente é, querendo ou não isso foi muito bom para gente como tribo para que a gente pudesse de fato ter confiança e ter noção que a gente podia confiar naquelas pessoas mas antes disso eu acho que foi muito mais de estratégia de jogo e ter números do que qualquer outra coisa mesmo sabe foi foi tipo circunstancial né eu acho que era bom para todo mundo ir para pedras naquele momento né? é bom então vamos lá você falou de várias coisas aí que eu já quero saber um pouco mais é, você falou que você tinha um F3, que você descobriu que não era tão F3 assim, é, você é. descobriu isso ainda no jogo ou, ou você descobriu agora é, que você comigo. sabe? Não, no ainda no jogo, não. na verdade assim, na manhã é, do dia, a gente fechou as tribos na noite do dia 1, vamos dizer assim, na manhã do dia 2 eu chamei o Ali Medeiros e falei assim, olha, é, eu sei que a gente não conversou ainda e eu tô, tipo, tô puxando assunto contigo porque eu tenho muito medo da relação de Ramon e Montoso. Pessoal, tem muita gente comentando que os dois são muito próximos e que eles vão jogar juntos, enfim. E eu não, eu, o meu maior receio mesmo é que eles puxem eu, você ou outro ali e duas pessoas fiquem no bottom sem ter necessidade. Então eu queria propor que a gente fechasse um F3. a conversado sobre isso... É, na noite anterior com o Ale que saiu nas pedras é, com a possibilidade desse ele de ele concordou por isso que eu chamei o Ale me no outro dia e até então fechamos criamos um grupo a gente se manteve ali unido mas aí durante o jogo eu fiquei sabendo que é, assim amiga, é muito difícil dizer o que, que realmente acontece porque a gente não sabe assim de fato o que que a pessoa estava lá sentindo o que que ela queria da vida né mas assim, eu fiquei sabendo que o Ali e o Montoso, eles tinham já uma aliança, o Ali Bedeiros e o Montoso tinham uma aliança, e e que o Boro, na verdade, talvez fosse eu e o, o Ali, que saiu nas pedras. Então, é, naquela naquela época, eu estava super tranquilo e consciente que eu ia ficar no jogo, que meu F3 ia manter. Hoje, já não sei se seria exatamente isso que ia acontecer, sabe? É, a gente foi para um, um setor... único setor que a gente foi na fase tribal, foi esse com uma outra tribo que foi para as Pedras, né? Mas se a gente tivesse que ter ido para um CT, só a nossa tribo, eu hoje não tenho confiança que eu seria a pessoa que ia ficar, sabe? Não sei te dizer isso. Que bom que, bom que não foi testado, né, amigo? Bom, tá. Eu imagino que... É... Você ficou sabendo que você ia ser o alvo naquele CT das Pedras? Não, não fiquei. Na verdade, naquele CT, houve comentários que os votos iriam no Alisson, e também teve comentários que iriam, se eu não me engano, no, em Ramon, eu não lembro. Mas aí, como a gente sempre tem em mente isso, tipo, ah, pessoal, comenta mas é só para nos enganar, eles vão em uma outra pessoa, né? Quando os votos vieram em mim, assim, foi algo que me surpreendeu, não imaginava que isso fosse acontecer, embora o Rafo tivesse me colocado alvo que só Deus sabe. Então, como ele estava na outra tribo, eu já imaginava que ele podia se articular de alguma maneira para é, os votos virem em mim, mas eu não sabia, eu não tinha certeza, não sabia que os votos vieram em mim, não. E, e quando você começou, a, quando você leu lá os votos, eles estavam em você, é, que você realmente dependia da tribo para as pedras para você ser salvo, se tivesse um revolt e alguém flipasse, você ia sair do jogo, Co como você se sentiu? Você achou que você ia sair? Você achou que ia ter pedras? Qual era a sensação ali naquele momento? Não, não achei que eu ia sair, eu sempre tive muita confiança que a gente de fato ia se manter unido e o pessoal estava assim, reafirmando isso na chamada. Então, eu não tive medo nenhum em sair. É... Só que eu achei que eles lá iam flipar. Tanto que a nossa escolha em ir é, no, no Hugo foi muito mais, tipo assim, pensando na possibilidade de pessoas que flipariam e não defenderiam ele, né? Hoje eu vejo que se a gente tivesse, por exemplo, sei lá, ido em Jairo ou Wesley, talvez o Hugo e o Gugel não tivessem se mantido firmes, né? A gente escolheu a pessoa errada naquele CT. Mas isso eu vejo muito mais pelos chás e comentários que o pessoal fez depois né, que, que saiu, assim, na, na época eu não tinha consciência disso. Tentei até conversar com o Gurgel naquele CT e falar, olha só, o pessoal tá tentando se movimentar aí, é, eles colocaram algo em vocês, eles estão mentindo para vocês, mas enfim, não fui chamado de mentiroso, não acredito em mim, mas... É... Eu acho que, tipo assim, é, é muita questão da situação mesmo, sabe? Tipo, a gente tentou ir em alguém achando que os outros flipariam, mas também não aconteceu. E eu acho que faz super sentido, assim, não fazia ideia, não fazia sentido mesmo é, alguém flipar, sabe? Todo mundo tinha que continuar, ir pra sorte e tentar ficar na maioria mesmo. Sim. E aí, bom, ufa, você ficou, as pessoas votaram juntas e fomos pras pedras. Porém, pelo que você tá me narrando aqui até agora, o resultado das pedras foi o pior pra você, né? Foi o pior que para você, né? Uhum. Porque o Alisson, eu acho que era a pessoa que mais estava junto comigo, de certeza, sim, é, talvez ele tivesse boas relações com outras pessoas da tribo, mas eu tenho convicção que ele não iria me trair, e eu realmente acho isso mesmo após o jogo, e quando ele saiu, assim, meu Deus, foi uma das piores noites, assim, eu me acabei de chorar, falei, meu Deus, eu me sentindo super porque ele tentou me defender, e ele saiu no meu lugar, sabe? Esse é um sentimento muito pesado, muito ruim, Mandei áudio para ele, tipo, me acabando, assim. <risos> Mas, e, tanto que agora na repescagem, eu estou muito, tipo, eu acho que a pessoa que eu mais estou é por ele, sabe? E quero muito que ele consiga voltar, assim. Mas foi horrível, meu Deus, foi o pior resultado possível, eu podia ter ido com a <risos> <aula de todos. risos> É, sair na, e, Assim, você ainda perdeu uma pessoa da sua tribo, que já era ruim, porque você já perdia essa maioria que vocês tinham conquistado na marra, ali, nas. por, por ir para as pedras, né? E ainda sai a pessoa da sua tribo que você é o mais próximo, tipo, o pior resultado possível, né? Bom, aí, depois vocês vão ficando imunes, você, graças a Deus aí, pelo que você tá me narrando, não, não precisa testar de novo a, a, as coisas dentro da tribo, né? É, porque aí começa aquela coisa de duas tribos imunes, vocês ganham imunidade, né? Vocês vão ficando imunes, até a sua app, o jogo de você. o seu jogo vai mais tranquilo, assim, né? Você não corre tantos riscos. Ou teve alguma movimentação aí entre a, as pedras e a Swap que você acha que foi importante para a sua trajetória no jogo? Não, amigo. Eu acho que a gente foi numa sequência assim, de humanidades ali na, na tribo original, que foi muito boa para mim. Na Swap... Já pode falar da Swap? Vamos falar da Swap. Tá. Porque, ah, tá. O que, que acontece na Swap? Só para refrescar a memória das pessoas, assim. Na Swap, é, Christian e Pedrinho, acho que agora já está público, né? Eles escolhem os, os membros, membros vira aquelas duas tribos grandes. Christian puxa é, três velhos originais e deixa o Ramon na outra tribo. Uhum. Eu acho que essa é a grande mudança que ocorre no seu jogo na Swap, né? Essa Sim. mudança para você, você acha que foi mais positiva ou mais negativa? Assim, a sensação de chegar na Swap com aquela conformação. Assim, amigo, quando o Cris veio para Vélez, é, eu achei eu até tinha achado que no começo ele tinha ido porque... Eu e Cris, a gente sempre teve uma boa relação porque a gente já jogou o The Challenge juntos, e a gente era, era em dupla lá, mas a gente tinha formado um F2, né, então a gente tinha um contato muito próximo, assim, é algo que a gente alimenta durante todo esse tempo, né. Então, quando a gente caiu, quando ele veio para nossa tribo, que eu, na manhã daquele dia, eu pedi muito para ele, que se ele continuasse no jogo, ele viesse para nossa, até porque como eu e o Ali Medeta, a gente tava junto, a gente precisava de um número a mais, a gente pediu muito para que ele pudesse vir, mas o Ali já tinha se adiantado, já tinha pedido antes para ele, né. Eu achei que ele tivesse vindo mas por minha causa, mas também fui iludido até nisso. Mas, então, quando o Cris veio para a gente, é... a gente ficou ali confortável sem ir para o CT. E quando ele fechou a, a nova tribo, uh, eu achei que seria muito difícil que ele conseguisse manter a Vélez inteira e talvez não fosse nem inteligente para ele, no sentido de números. Né? Mas, nesse, nesse momento, a gente fechou um F4, é, eu, Chris Cris Mosca e o Ale Medeiros. É, e, assim, muitas coisas eram discutidas lá. Mentira, amigo. Eu tinha um F4, mas também tinha um F5 junto com o Montoso. É, e tanto que a gente ficou muito em dúvida se a gente colocava Montoso ou Edu Rodrigues por saber do contato que o Christian tem com o Edu Rodrigues fora do jogo, né? A gente ficou, tipo, talvez o Cris se sinta mais confortável e dê mais valor para a aliança se o Edu Rodrigues estiver e não montou -se. Então, a gente estava disponível, disposto a fazer esse tipo de esse tipo de jogar. Mas, enfim, é, a gente tinha essa aliança dentro da tribo e ali nos primeiros dias é, de Nova Iarilo, tinha, teve uma movimentação do Jairo, ele tentando juntar algumas pessoas, e quem ficou de fora de, dessa movimentação dele foi eu e Gritem. Então, na hora, assim, o pessoal já veio me contar, é, era algo que o Jairo tinha proposto para o Edu Rodrigues, Eduardo Edu Rodrigues também veio contar para mim, também foi contar para a Grita, então a gente sabia que, de alguma forma, a gente estava bem posicionado, porque as pessoas estavam trazendo as informações que, em teoria, nos prejudicariam. Então, eu acho que, assim, eu posso estar muito errado, amigo, mas eu acho que eu não sairia ali na Iarido, sabe? Eu acho que para eu poder sair, tinha que pelo menos umas duas pessoas sair antes. É, e acho que muito pelo fato da Veles estar é, tá ali junta, sem Ramon, mas ainda assim era um número bom de pessoas da, da tribo anterior nessa nova tribo, e, e por ter esse contato com o Christian e o Moscatelli é, e, e ser algo mais firme. assim é, Eu digo que eu posso estar errado porque a gente sabe hoje que é, o Ali e o Mosca já vinham trabalhando juntos com o pessoal lá dos Power Rangers, então talvez eles tivessem algum tipo de intenção. Diferente, né? Mas naquele momento eu realmente, eu realmente acredito que talvez é, se a gente fosse para CT, talvez já Jair saísse primeiro, talvez Gritin não fosse uma prioridade, é, e talvez ficasse confortável, sim. Eu posso sim. estar muito vendo tudo, mas é o que eu acho ainda hoje. Sim, sim. Mas tá tudo bem também, né? O jogo é feito de percepções, a gente toma todas as decisões do jogo com base em percepções. E sim. as pessoas enganarem a gente, tá no pacote, né? Elas, têm que, fazer isso, é, elas têm que fazer isso bem feito para que a gente não perceba. Então, se você Sim. não percebeu, alguém trabalhou bem, não é? Tudo bem. Não é uma questão não. que você. Não é questão que você. É porque eu acho que isso é, isso é uma coisa recorrente, assim, sabe? As pessoas, quando elas são enganadas em survival, elas ficam com o sentimento de meu Deus, como eu não percebi, etc. E eu acho que a coisa está muito mais no quão bem a outra pessoa trabalhou para te manter confortável, para te enganar, Sim. do que em, em, em inabilidade sua, porque enganar as pessoas faz parte do jogo, então você já sabe disso, tipo, quem já ficou bem posicionado já teve que enganar outra pessoa, uhum. muito provavelmente, é muito difícil você, não, você conseguir ir adiante sem enganar ninguém, e às vezes o enganado é você, não tem jeito, né? Só foi... uma coisa. Ah. A, a Jana, a Jana, ela sempre fala assim, ah, que a gente tem que prestar muita atenção aos detalhes, eu acho que às vezes no jogo a gente coloca o nosso sentimento e a confiança que a gente tem em uma pessoa acima de tudo a gente se cega para o resto, sabe? E, e durante o jogo, tipo, antes de ontem eu ainda estava voltando e umas conversas lá do chat da Aliança e se eu tivesse analisado as coisas como foram ditas Tava, tinha muita coisa ali nítida e perceptível que, que eles não estavam totalmente com a gente, sabe? E daí, agora que eu sei de tudo e consigo enxergar com outro olhar, eu falo: Meu Deus, isso aqui é uma prova de que eles não estavam com a gente. E, tipo, na hora a gente tá tão confiando nas pessoas que a gente meio que se cega e tenta achar é, argumento para que as pessoas estão é, falando aquilo porque acham que talvez seja bom para o nosso jogo, talvez isso vai levar a gente mais longe, mas na verdade elas estão apenas dependendo do interesse unicamente delas, sabe? Não, eu acho que, é, é, é, é, eu concordo muito com isso aí que você falou, que a Jana fala, porque sempre quando as coisas dão errado, você tem o sinal antes, uhum. você tem uhum. o sinal, o sinal chega, só que você tá cego para ver aquele sinal na hora, sabe? É muito difícil a pessoa ser completa completamente enganada de um jeito que ninguém deixou escapar nenhuma pista, que tinha alguma coisa ali fora do lugar, sabe? Mas faz parte. Eu acho que outro aspecto também que, que faz com que isso aconteça é isso que você falou, a gente se apega às pessoas, as pessoas <risos> conquistam gente, e isso também é um outro elemento do jogo, né? A relação social que você tem. E aí umas pessoas vão usar isso para te eliminar, entendeu? Tipo, e é isso, sabe? Ah, uma outra coisa, só voltando um pouquinho antes de continuar você é, é, falou, e é verdade eu pulei essa história mas eu acho que realmente não mudou muita coisa quando, quando o Cris, quando a Yarilo é extinta e o Cris vai a tribo de vocês a situação não muda muita coisa, né, pelo que você tá falando assim, porque ele entra meio que no lugar que era ocupado pelo Ali de um aliado assim é. Assim, no meu jogo. jogo, naquela época, ele apenas substituiu o, o Alex, saiu nas pedras, né? É, eu tava muito preocupado que a gente pudesse ir para um CT nós quatro, eu não saberia dizer o que que aconteceria, assim, de verdade. É, então, quando o Cris veio, eu também... É, quando eu falei com ele, ele se mostrou muito preocupado, assim, mas será que eu realmente tenho um lugar aí? E eu falei, não, tenho certeza, sabe? Tipo assim, eu preciso que você esteja aqui para eu conseguir me manter no jogo. Então, e eu, tenho, eu já sabia que o Ale Medeiros e o Cris tinham uma relação boa. Então, na minha cabeça, tava tudo fechado, assim, sabe? Tipo, o Cris vai vir, é o um novo F3. Tanto que a gente criou, assim que o Cris veio, acho que antes mesmo de ele vir, definitivo, quando ele falou, ó, oh, Rui, a gente já criou o chat, nós três, e ali a gente ia trocando muitas informações. Então, eu realmente acho que o Cris veio é, para somar, assim. Pelo menos, eu acho. sim. <risos> Bom, muito bem. Uma outra coisa que eu acho interessante, que você falou até agora aí, e que é, eu acho que também é um outro componente bem marcante dessa temporada, assim acho que as pessoas tomaram muito alvo pelas relações anteriores que elas tinham, né? pelas conexões que elas tinham com as pessoas. Acho que isso foi uma coisa muito recorrente nessa história aqui em Ucrânia. E aí você começa o Chá falando que você já tinha uma proximidade com Ramon, já tinha um contato com o Ramon, e tipo assim... O Ramon não está incluído nos seus planos, nas suas alianças, nos seus... É, enfim, quando você pensava numa maioria na tribo, essa maioria não incluiu o Ramon. É, como é que isso aconteceu? E o que, que você acha sobre, sobre essa história assim, dos, das relações prévias? Você acha que elas realmente são muito determinantes para os jogos assim, de retornantes? Amigo, assim, no primeiro momento eu achei que seria, sabe? Eu acho que em partes é, porque... Quando eu, eu caí lá na Vélez, a única pessoa que eu já tinha um contato assim próximo era o Ramon. Então, eu imaginei que o meu jogo ia seguir junto com o dele, né? É... Mas, assim, com o passar, com as informações que chegavam e com o passar é, do, do tempo, assim eu percebi que talvez o Ramon fosse muito mais dedicado ao Montoso do que a mim. Então, não fazia sentido para mim seguir com o Ramon se ele não seguiria comigo, né? Então, eu tentei pensar de uma forma diferente, assim, não, não o meu jogo não pode depender de Ramon e eu tenho que ter uma outra pessoa que seja o, o centro do meu jogo aqui na Vélez então e é, eu vi que o Ali tava muito é, muito gato. aberto ai Deus é mais ele quer pegar o fone <risos> tava muito aberto a isso então por isso que que eu é, depositei o meu jogo lá né mas assim Ramon foi uma pessoa que a gente foi mais poucas pessoas que eu fiz chamada durante o jogo que a gente trocava informações eu acho que este, a gente ir tipo um CT eu voltaria nele é, sem problemas mas o meu jogo não seguiu ao lado dele muito mais pelos comentários sobre o jogo dele com o Montoso do que por qualquer outra coisa sabe eu Sim. tinha realmente medo de que eles fossem um F2 e ele tava só tipo me enganando então eu preferi Sim. não depender dele e você acha que teve algum motivo específico para ser o Ramon que ficou de fora da, da Vélez na Yarilo na da Swap? Então, é... não sei. É que, na verdade, assim, a gente não a gente tem boatos de, de, de qual foi a ordem que as pessoas é, foram okay. chamadas. né? Então, não depende apenas do Cris não ter chamado Ramon. Pode ser que Pedrinho tenha chamado o Ramon primeiro. Né? Então... Isso, para mim, é um pouco confuso ainda. A gente tem alguns boatos da ordem, mas, sem ter certeza mesmo, a gente não tem. Então, a gente sabe que o Ramon tem, tinha relações anteriores é, com o pessoal de São Paulo, né? Então, querendo ou não, ele era, ele era a gente sabe que ele era próximo de Pedrinho, que ele é próximo de algumas outras pessoas. Tem algumas pessoas que o guia é próximo e, por tabela, ele também já se, já é um vínculo que, que se cria. Então... Eu não acho que assim, que o Cris foi tir... Eu acho que o Cris pode ter, ter, ter tirado o Ramon porque são de números e seria inteligente não ter a Vélez inteira ali, porque a gente poderia, de alguma forma, dominar. É... Mas eu acho que, é, no primeiro momento, o Ramon lá, ele não seria é, tão... Desconsiderando todo o formato de Vélez, porque as pessoas tinham a mente que a gente era muito próximo e que eliminar Ramon era algo que poderia nos enfraquecer. Mas tirando esse fato, eu acho que no termos de relações, o Ramon não estaria tão perdido lá, porque ele tinha pessoas que ele já tinha relações anteriores, e, e só considerando isso, ele até que estava bem assim. Mas o jogo em si, é, eu acho que ele ter caído lá foi, foi péssimo para o jogo dele, para a gente também, porque seria uma pessoa que a gente contaria. Tanto que a gente chegou a cogitar, trazer ele depois para tribo, e, e mandar uma outra pessoa para lá. Mas... Eu acho que as, as relações anteriores, elas interferem em partes, assim, eu acho que não é o principal, acho que as pessoas não se é, fecham apenas para as pessoas que elas já conheciam anteriormente, tanto prova disso é que, tipo, talvez o Wesley hoje não estaria no jogo se isso fosse algo crucial, né, porque o Wesley jogou há muito tempo atrás, ele era novo para um monte de gente que está aqui, e ele é uma pessoa que tem tá indo super bem, eu vejo o jogo dele super limpo e super coeso, assim, então eu acho que as pessoas também se abriram a outras possibilidades, sabe? Gente, só para um detalhezinho aí que você que não, não é tá assistindo o chá, mas não conhece as pessoas que estão jogando, Gui é o namorado do, do Ramon. Oh. Tá? Então, então, assim, o que o Edu quis dizer é que as relações pessoais do Gui, que é namorado do Ramon, que também é dos jogos, podem, poderiam de alguma forma ali beneficiar o Ramon, né? Por uma, uma ponte ali, um contato. É, tá bom. Vocês estavam. Uma coisa que eu acho que favoreceu, de uma certa forma, vocês, mas que depois desmoronou tudo, né? É que vocês estavam super bem na sua em termos de prova, vocês estavam ganhando todas. E aí, bom, antes da traição da fusão acontecer, tem uma um, uma, um momento que eu acho que é importante também para Yarilo, sua que é a desistência do Montoso. É. Qual foi o impacto da, da desistência do Montoso para o seu jogo especificamente? Porque ele era um, um Vélez original, né? E como que você se sente ao chegar na fusão? Você sentiu que as coisas estavam legais para você ou você estava sentindo perigo à vista? Amiga, assim, a, a eliminação do Montoso foi, foi horrível. É, tanto em questão do, de sentimentos, assim, foi terrível ter que perder ele por um... É, por algo que talvez não, não foi nem culpa dele, sabe? Ele meio que pegou dores, assim, do cash e transformou isso em algo é, muito pesado para ele, ele não estava aguentando. Então, foi muito difícil perder ele pelo, pelo, pelo argumento que, que, que foi utilizado, mas também em questão de números, porque é, Montoso, ele sempre foi uma pessoa muito... É, era difícil dizer o sentimento que eu tinha por ele, porque, ao mesmo tempo que ele sempre foi muito incisivo, assim, e ele ele tinha uma opinião muito forte, então, às vezes, não valia nem a pena discutir com ele, porque a decisão dele que era principal, superior, então, muitas vezes, eu queria propor alguma coisa, mas ele era contra de eu apenas existir e aceitava, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu aprendi que o Montoso, ele estava super... É... Super destinado a fazer com que a aliança dele fosse longe. Então eu eu, eu confiava nele, mesmo não gostando do, do jeito dele, sabe? E daí, quando ele ele saiu, eu, eu na minha cabeça, assim, eu perdi um número que era muito importante, sim. E, e o Cris, ele falava assim direto: dando, Montoso ferrou com o nosso jogo, sabe? E a gente não perde um aliado, a gente perde dois, porque agora a gente está em, em número menor de novo. Então tinha todo um contexto de números, assim, que a gente precisava de montou E eu acho que ele, apesar de ele ter relações com pessoas é, das outras tribos, eu acho que, se ele viesse a me trair, não, não seria assim tão cedo, seria um pouco mais tarde, assim. Então, para a gente foi muito difícil ter que perder, é, e, e apesar de que a gente estava numa fase boa ali de vencer provas, é, talvez a gente tivesse vencido todas, e a gente chegaria na no júri com mais números ainda. Em termos, assim, né, de terribus, porque a gente sabe que as pessoas já estavam se movimentando ali por dentro. E... Eu não sei dizer se o Montoso no jogo as coisas seriam diferentes, sabe? É... Porque, querendo ou não, eles eliminaram o um Chris no primeiro CT e a gente daí que fodeu tudo. Porque, assim, para ser sincero, quando a gente chegou na, na, na merge eu... Realmente, achei que, tipo, não, a gente está em maioria, vai ser super fácil de a gente conseguir ir louco, assim, bem iludido, né? Daí, é... e até então, eu não sabia de tudo que estava rolando por trás, né? Então, eu tava cheguei na manja de uma maneira confortável e super contente que as coisas iam acontecer é, tranquilamente, porque a gente chegou em números iguais, mas a Débora veio para a gente, então, tipo, não, a gente está em maioria, vai ser sucesso, a gente vai conseguir fazer o que a gente quer. E, e daí, depois, o primeiro CT, que tudo desandou, para mim, pelo menos. É, daí eu vi que tipo, as coisas não eram bem como eu imaginava, né? E tinha muito mais coisas por trás. E geralmente tem, né? Não sei por que eu fui ingênuo de achar que tudo seria tão fácil. Ah, e daí que tudo desencaminhou, assim. Não, eu acho que você fala uma palavra que é uma palavra horrível para Survivor, assim. Que... E pior é que a gente sabe disso, né? Todo mundo sabe. Você tá confortável? tá? Tem alguma coisa errada, sabe? Tá confortável demais? Tem alguma coisa errada. Você tá achando que tá tudo muito bem? Tem alguma coisa errada. Porque, tipo assim, por mais que vocês realmente estivessem juntos ali naquele momento, é muita gente, sabe? É muita gente. E sempre tem alguém, quando você tem uma aliança muito grande, um grupo muito grande de pessoas que, que tá botando junto, sempre tem aquela pessoa que pensa assim, quando esse grupo afunilar, o alvo vai estar tá apontadinho pra mim então eu não posso deixar esse momento chegar é que tipo assim realmente foi muito cedo né foi o primeiro CT da Merge, que já é um CT muito, muito confuso muito definidor dos é, mas por outro lado também deixa o jogo para nós plateia tô falando para vocês deve ter sido horrível mas para nós plateia deixa o jogo mais imprevisível assim sabe você não sabe o que vai acontecer é isso que eu e que eu acho legal também que você que é uma pessoa quer dizer você joga bem, você tem uma boa leitura de jogo, você chegou super longe, é, você tipo, você não tem clareza completa das relações que ainda estão dentro do jogo, sabe? Uhum. E isso é muito legal, é muito mais entediante, você se chama temporada, em que as relações são óbvias, são fechadas, as pessoas vão fazer aquilo mesmo, e você já, já sabe o que esperar. Pode voltar dali a cinco certeza, você já sabe como é que o jogo vai estar, entendeu? Aqui em Ucrânia, eu, pelo menos, assim, acompanhando... Como estou acompanhando, não faço muita ideia do que vai acontecer pela frente, não. Eu Nunca também. achei que fosse... Que, tipo, ah, e agora é óbvio que... o que vai acontecer. Não Sim. sei. Você tem essa mesma sensação ou não? Não, é assim. Eu acho que o único CT que, para mim, foi óbvio foi o de ontem. Mas não óbvio que eles iriam em mim, mas óbvio que seria um de nós três, né? Porque eles mesmos deixaram claro que eles não iam se movimentar. Mas todos os anteriores que tinha saído do Yuri, para mim, foi nossa, eu não, realmente não imaginava, é, até porque eu, eu não imaginaria o Ali votando em Yuri, para mim eles tinham algo mais concreto, mais sólido, entendo os argumentos, depois a gente conversou e consegui compreender o porquê dele ter votado em Yuri, mas assim, todos os certezas anteriores, é, tirando o de ontem, o do Mosca, que daí a gente sabia que a gente tinha esperança que desse certo, porque a gente querendo ou não, se, a gente não se movimentou, eles se movimentaram, né a gente apenas recebeu. É, então, a gente já sabia do que, do que era possível acontecer e tinha esperança que isso acontecesse. Mas, tirando do Mosca e o de ontem, todos os outros para mim foram totalmente novidades, assim, eu não imaginava de jeito nenhum que fossem acontecer da forma que aconteceram, sabe? Bom, eu acho que a gente chega, então, no momento em que o seu jogo, em que é a, a, a ascensão e queda de Eduardo Léo, acho que a gente chega no momento de, de queda do seu jogo. Quer dizer, Cris é eliminado, você toma um primeiro baque, acho que você não, tá, você não devia estar esperando. E não devia estar esperando que, se fosse acontecer alguma coisa, fosse ser contra o Cris. Estou correto Sim. na leitura. Sim. É, hum. Porque, tipo assim, Cris. Quer dizer, normalmente, é, isso foge, até isso foge um pouco do script, porque normalmente, quando você mira numa pessoa da maioria, você não mira na pessoa que é lida como a cabeça da maioria tão cidas. né? Sim. mas aí depois vocês conseguem revirar o jogo e eliminar o moscatel. que tinha traído vocês na surdina ali, sem nem ficar ninguém ficar sabendo, voltou junto com vocês mas estava sabendo de tudo que estava acontecendo nesse momento você volta a ter esperanças que seu jogo tinha tinha voltado para uma maioria ou você você tinha lido que não, isso está bom demais para ser verdade. isso foi só uma circunstância qual era o seu sentimento ali nesse momento? Ah, sim, amigo. É, a saída do Cris... Assim, Cris era uma pessoa que eu trabalhava, mas é, até mesmo por causa das circunstâncias, eu, eu me sentia muito mais próximo do Ali Medeiros do que dele. né? É, e tanto que eu e o Ali, a gente já tinha conversado sobre a eliminação do Cris, que era algo que a gente queria que acontecesse, só que, para mim, era algo que eu faria agora. Tipo assim, F9, F8, sabe? F7, talvez mas não seria tão cedo assim. Mas era algo que a gente já tinha conversado e era algo que ambos queriam que acontecesse em algum momento. Então, não esperava seguir com o Cris até o final. Eu esperava ter números e me sentir tranquilo para poder, então, eliminar ele, sabe? É, quando a gente eliminou o Mosca, foi muito mais uma movimentação das pessoas que ainda estão no jogo, do que nós, assim, a gente não foi atrás para procurar, a gente achou que estava tudo perdido, e daí que eles vieram até a gente, falaram que o Mosca estava agindo como a agente duplo, é, eles traziam informações muito verídicas, assim, é, o Mosca sugeriu na tarde, lá do dia que teve CT, a gente fazer uma chamada, e daí a gente, daí o pessoal, assim, não, a gente pode fazer chamada tá o horário, daí vinha o pessoal, ah, vocês fazer uma chamada agora, né? Tipo assim, a gente combinou a lista dos queridinhos e daí depois a lista veio na íntegra pelo pessoal de lá. Então a gente tinha comprovações de que o Mosca tava passando tudo para eles, né? Porque as informações vinham sem a gente nem ter citado nada. Então, naquele momento que os dois fliparam, acho que todo mundo sabe que é o Kleber e a Marcela, é... A gente, assim, na minha concepção, amiga eu posso estar completamente errada e falando besteira, mas eu acho que tem uma pessoa ainda no jogo por trás de tudo isso. E que ela sempre soube do que aconteceu e ela ajudou a elaborar toda essa toda essa movimentação e apoiou, e eu acho que essa pessoa está é, indo super bem de jogo assim. Mas, enfim, eu acho que não foi uma coisa, principalmente, é de Cléber de Marcela Eu acho que tem uma pessoa aí por trás fazendo essa jogação. É, mas, assim a gente ficou em maioria naquele CT para eliminar o Mosca até porque no meu ponto de vista o Mosca estava mais junto com a Ali e o Yuri e daí a gente sabe que lá dentro dessa aliança tem o outro lado e talvez pro outro lado seria vantajoso eliminar alguém desse tanto que o Mosca não era o nosso alvo no começo era o Yuri é... quando quando eles vieram para a gente oferecer que o Mosca estava é, agindo meu Deus agindo como a gente duplo é... A nossa intenção era tirar Yuri, porque Yuri estava se movimentando muito. E daí, do nada, eles falaram, olha só, que a tira a Mosca, sabe? Tipo, a Mosca tem um poder, talvez ele tenha até um ídolo. O pessoal ficava confabulando, assim, e daí, tipo, vamos tirar ele. Porque pelo menos a gente sabe que o poder do roubo voto sai. E pra gente, tipo, lá ah, ele não tá com a gente mesmo, então, tipo, que diferença faz, né? Podemos ir nele. É que tudo que eles estavam propondo, a gente estava aceitando, a gente estava em minoria, né, amiga? A gente precisava mesmo, era que alguém do outro lado saia. Tudo então... você que você quer quando está em minoria é um nome, né? Tipo... Não, é exatamente, tudo que a gente quer. <risos> e a gente aceitou, tipo, Yuri, beleza, busca beleza, qualquer pessoa que vocês quiserem, beleza. Só que, assim, o CT seguinte, que Gritem saiu, assim, é, a gente tinha esperança que as coisas fossem dar certo, muito mais é, por causa da situação que aconteceu envolvendo o Kleber, né? Que a gente ouviu muitos comentários e a gente achou que o pessoal, que eles não voltariam a jogar juntos por causa da situação. E na minha cabeça, o Kleber e Marcela, é, eles, eu não sei se isso é real, mas, assim, para mim, eu acho que eles têm um jogo muito juntos, assim, os dois. Então, eu achei que, tipo, crendo não, o pessoal atacando o Kleber, Marcela não iria ajudar esse pessoal que estava atacando, e assim, ficaria junto com o Kleber. Eu achei que, assim, tinha uma esperança que pudesse dar certo, embora não tivesse confiando 100% nisso, né? Então, quando os votos vieram no Gritem, a gente viu que foi apenas uma jogada mesmo para tirar um número, talvez, lá... É, do outro lado da aliança deles, do que qualquer outra coisa, né? É, eu tinha esperança que pudesse acontecer, mas é, ainda assim estava com o um pezinho atrás. Então. E aí você perdeu as esperanças de novo quando sai Griten. É. Quando o Griten saiu, para mim ainda não tinha mais o que fazer, sabe? É, dos quatro, tinha ficado, né, tipo eu, Jairo, Débora e Griten. o Griten era a pessoa que eu mais tinha contato, assim. É, a gente trocou muitas informações, enfim. É, a gente jogou a Coreia junto e, e ele saiu lá em Coreias assim, eu vejo que muito disso foi parte da, da movimentação que eu fiz. Então, eu tinha muito receio de me aliar a ele aqui, é, por, por achar que ele podia querer se vingar em alguma hora, né? Então, assim, eu sempre fui muito resistente a, a, a ter alguma coisa, de fato, com o um Gritem, mas hoje eu percebo que, tipo, isso ficou lá, sabe? Que ele estava totalmente... É, livre e aberto para a gente jogar juntos e que o meio era muito mais meu do que uma intenção dele em si é, e, e querendo ou não assim né nesse nosso boro já ele foi uma pessoa que já votou em mim e a gente sabe que lá é, na arido ele tentou movimentar para fazer um grupo que não que, que não me envolvia Débora era uma pessoa que a gente conversava vez ou outra mas eu não tinha um contato próximo então querendo ou não Gritem era a única pessoa que de fato eu tinha um, um porquê de ter de ter um contato maior e quando ele saiu, para mim, foi super é, surpreendente, porque eu não imaginava que seria ele. Se fosse flipar, eu colocaria o nome em qualquer outra pessoa, menos nele. Mas... E daí eu vi que não tinha mais o que fazer, assim. É que a gente ia depender totalmente dos outros. Sim, o meu jogo, como sempre, dependeu só dos outros. É, eu acho que eu não fiz nada. <risos> Mas... Uh... E daí, a nossa única esperança era que pudesse ter, talvez, duas pessoas dessa aliança que não se sentiam tão confortáveis, que quisessem usar nós três como uma maioria para tirar alguém, mas foi algo que eles decidiram não fazer nesse momento, né? Uma pena. <risos> Muito bem. Bom, é, fala um pouco sobre isso, amiga, acho que isso é uma, uma característica legal do seu jogo, assim. Você acaba, acho que de uma forma não intencional, no primeiro momento, mas você acaba numa aliança com Gritem, que é exatamente né, que vocês têm esse histórico, Para quem não acompanha o Coreia... Eles estavam aliados e Edu armou a eliminação aí do, da dupla do, do Gritem. E com o Jairo, que começa o jogo, quer dizer, votando em você no CT das Pedras, poderia ter causado essa eliminação lá no, no F23. Hum. E, e depois bota a alma em você e vocês acabam como aliados que não tinham como não jogar juntos. É, como, como que foi essa experiência? Assim? Que, eu acho que... Quando você pode escolher os seus aliados, as coisas são bem mais fáceis, né? Ah. Quando você tem que confiar em pessoas porque elas estão na mesma situação que você, eu acho que não é todo mundo que tem esse jogo de cintura para fazer isso, sabe? É. Como é que foi? Amiga, assim, é, eu acho que as coisas aconteceram é, pela forma como eu me propus jogar. Na primeira manhã de jogo, eu tive uma crise de ansiedade e... Porque quando eu acordei, tinha muita mensagem no meu celular e quando eu vi aquelas mensagens todas, assim, eu apavorei num grau que, tipo assim, foi algo que eu nunca senti na minha vida. Meu coração tava 152 batimentos por minuto e eu fiquei, tipo, uma hora, sabe? Nesse looping de, de pirar, assim. E daí eu percebi que talvez eu não fosse conseguir fazer o mesmo jogo e com o mesmo esforço de Coreia, sabe? Porque Coreia eu me movimentei demais, e peguei um álbum gigantesco na Tribal. E, e aqui casou com o podcast. Que assim, eu, eu, eu tinha acabado de vir do, de Survivor F que a gente jogou na Angola. Então, tipo, tive uns um dias de descanso e entrei aqui em Ucrânia. E joguei com a Tainá, que foi a Winner lá e tava no podcast aqui. E uma das coisas que ela falou foi isso: assim, ah, eu vejo que o Edu tem um social muito bom e o Edu não consegue demonstrar para as pessoas que ele tá jogando com elas. Ele tem um social bom com todo mundo, parece que ele tá jogando com todo mundo. E daí, casou com esse sentimento que eu tive no primeiro dia, eu pensei, mano, eu vou fazer um jogo diferente. Eu vou eu vou dedicar o meu social às pessoas que eu realmente estou junto, eu vou tentar pegar o mais leve possível, com medo do que pudesse acontecer comigo, mentalmente, e, e eu vou me comprometer só com essas pessoas, sabe? Tanto é que o meu jogo, é, ele é todo pautado em conversar com as pessoas que eu confiava e eu queria jogar de fato. Tanto é que eu fiquei, durante é, o final da tribal e o começo da merge, eu fiquei 10 dias sem conversar com Pedro, eu fiquei 14 dias sem conversar com a Haddad, então, tipo assim, eu realmente não tava é, me propondo a conversar com pessoas que não iriam jogar comigo e que eu tava confiando naquelas pessoas lá em específicas e eu acho que isso mudou todo o meu jogo, sabe? Porque, querendo ou não, eu fechei portas para pessoas que podiam ser importantes para mim em algum momento, né? Mas, e daí acabou que eu cheguei nessa situação de estar ali com o Jairo, Débora e Gritem, porque o jogo né, não foi algo que eu escolhi e e assim naquele momento que a gente estava no board eu vi que a gente podia assim é, genuinamente confiar um no outro porque a gente estava dividindo o, o mesmo tipo de sentimento e a mesma situação então talvez eu tenha confiado muito mais em Jair e Débora agora do que eu, do que eu confiei em o Almeideiros durante o jogo inteiro sabe e para mim é, é, essa fase do jogo foi a fase mais divertida e a mais deliciosa de viver em todo o jogo. Tipo assim, eu amei estar tá no boro com as pessoas que eu tava, sabe? Foi é, em questão de, que, querendo não, todo mundo fala, né? A gente tá no jogo para se divertir, enfim. E para mim, foi a melhor fase. Tipo assim, meu Deus, eu adorava fazer chamadas com eles. é Tipo assim, era a parte mais gostosa de estar tá ali rindo na nossa situação, de tacar para pros outros, tem tá medo do que fosse acontecer, porque a gente já tava pedindo mesmo. Então, tipo, foi a, a parte mais deliciosa, assim. Eu amei a experiência de estar no fórum com eles, e tipo, é triste, mas que bom que aconteceu do jeito que aconteceu, porque eu vejo que hoje, se, se vai existir pessoas que eu vou levar é, para fora do jogo, certamente vão ser eles, assim, gritem, a gente já conversava, mas já e Débora, eu nunca tive um contato assim próximo, e hoje acho, de fato, que a gente pode construir alguma coisa depois do jogo, sabe? Eu fico muito agradecido por as coisas terem acontecido do jeito que aconteceram, porque eu acho que é o que a gente leva depois, né? Tipo, o carinho que a gente tem pelas pessoas que a gente jogou junto. É, amigo, eu me identifico muito com você, porque eu acabei de viver uma experiência muito parecida, e, é, enfim, e já estive do outro lado também, né? Quando você tá... Quando você tá na, na, na, no, no, com o poder na sua mão, o jogo é muito mais tenso porque você tem que pensar em todas as possibilidades de o que, que as pessoas podem fazer para reverter a situação delas. Quando você não tem com o que se preocupar porque não tá na sua mão, é só diversão, entendeu? Uh -huh. é, só é muito bom. É, é isso. É, a vida de teoria ela, ela é difícil, mas é engraçado. Quando vocês começaram a fazer os posts de vocês... Ai, de, da roleta, e de quem vai, da minoria. Meu Deus, aquilo era muito bom, é muito divertido. E é bom, tipo, é, eu acho que é isso, essa capacidade de, de se divertir com a própria desgraça é uma coisa muito engraçada, muito, muito, muito legal. É, também. Bom, e aí, antes da gente chegar no, na sua eliminação mesmo, eu queria saber um detalhezinho, assim. Bom, Yuri anuncia que o voto dele seria no Kleber para toda a eternidade, até ele sair do jogo publicamente, todo mundo estava sabendo disso. Para a minoria, é, bom, eu fico imaginando a minoria, assim, meu Deus, tem um, tem um alvo ali. Já temos um voto. É, vocês tentaram? foi é, Vocês queriam? Vocês tentaram? Vocês tentaram, tipo, estrategicamente usar isso a favor de vocês? Amiga, a gente tentou rolou... mais, eu acho. Como foi? Oi, desculpa. Não, é isso. É isso. Ah, tá. É, eu acho que a gente tentou na hora errada. Assim, né? O Yuri já tinha falado no chá dele, a gente fez uma... Depois que o Mosca saiu, a gente fez uma ligação, né? ele nos ligou, ligou para mim, Débora e Griffin e ele demonstrou o intuito em jogar com a gente. É, e nessa primeira conversa, foi uma conversa muito legal, é, bem descontraída, assim, acho que até o de fato se confundiu. É, e, e a gente conversou assim, é, sobre o que, que a gente podia fazer nas rodadas seguintes, e a gente não citou nome, assim, a gente falou, tipo, mencionou pessoas, falou, ah, talvez a gente possa ir pulando, ciclando, enfim. É, daí a gente combinou em fazer uma ligação no dia seguinte, que pudesse ter também é, o Ali e Jai. e a gente fez. E daí na ligação do dia seguinte é que as coisas ficaram um pouquinho mais tensas assim, porque o que rolou é, durante essa noite, teve o Ori enxergar que ele deveria voltar em Kleber até o final do jogo. E quando a gente fez a ligação chamada, é, eu, o Yuri falou não eu vou votar em em, em tá até o final do jogo se vocês quiserem seguir comigo vocês seguem caso contrário vocês cinco ainda têm números vocês podem tirar vocês quem vocês quiserem mas eu vou votar no club e para a gente foi algo muito difícil assim porque a gente entendia os motivos a gente é, não sabia assim na íntegra do que estava que acontecendo e a gente via Kleber como uma possível pessoa que nos ajudaria a ter números para não ficar no bottom de novo. Então, foi uma coisa que eu comentei na ligação, assim, olha, Yuri, eu realmente estou aberto a jogar contigo e com o Ali, mas eu acho que as coisas podiam é, funcionar diferente, porque a gente pode votar em Kleber, sem problema nenhum, mas eu queria que fosse algo que o grupo em si escolhesse e não uma pessoa determinada vamos votar em fulano e, e deu, né? E daí ele falou, olha, eu realmente entendo, mas eu acho que eu não consigo votar em outra pessoa a não ser ele. E daí, beleza, a ligação terminou de uma maneira... Eu fiquei muito frustrado, assim, porque eu imaginava uma pessoa totalmente diferente. E daí, quando o Gritem saiu, e ele votou em Kleber sozinho, a gente ficou, mano, se a gente tivesse votado em Kleber, o que, que ia acontecer, né? Será que o Ali teria votado junto? É, será que a gente conseguiria ter tirado o Kleber e a gente ter mantido o Griten A gente ficou... Pensando sobre isso, assim, as, é, eu vejo que Débora e o Jairo, eles acham que tudo teria dado errado mesmo. Eu já não sei, eu tenho dúvidas, eu tenho uma esperancinha que pudesse ter dado certo, sabe? Mas aí, naquele CT seguinte, é, desse CT do, do, do Grisem, na verdade, a gente achou que, que, que como o, o, o Yuri tinha mantido os votos, mantido votos não, mantido a opinião que ele votaria sempre no Kleber, foi a única pessoa que nos deu um nome, sabe? Nenhum dos outros falou com a gente, momento nenhum. Eles estão super confortáveis lá e eles não faziam questão de soltar o um nome ou de se movimentar. E como eu, naquele post da roleta que a gente falou lá publicamente que, que botaria no Kleber, foi a única coisa que a gente teve, sabe? A gente teve que se agarrar a, a único nome que soltaram. E, e ver se alguma outra pessoa podia contribuir com a gente, assim, né? Se, se era benéfico para o jogo deles, tipo, mudar, sabe? Então, eu acho que foi, assim, mais uma, é, uma boia salva-vidas, tipo assim, pega aqui, tenta sobreviver, uma esperança mínima de, tipo, vamos os quatro juntos e vamos agora esperar que alguém volte nele também. A gente até... Eu comecei com algumas pessoas, tipo, ah, a gente vai no YouTube, tipo... Vai, vai no Kleber, se for bom pro teu jogo E nele também, tipo, toma aí, sabe É o que a gente precisa Mas a gente viu que não foi o suficiente Então eu acho que essa rodada ali Que a gente deixou explícito Lá na roleta que a gente iria em Kleber é, Não foi uma estratégia assim Que é, articulada que, Tipo, nossa, vai dar super certo Foi mais a última experiência que a gente tinha naquele momento sabe? Um grito, de um último fôlego, né é. Uhum. é Teria sido interessante se tivesse empatado A votação anterior sim não uhum. saberemos o que ia acontecer, mas enfim não bom, eu quero falar para fechar aqui a, a história das votações sobre a votação de ontem, que teve duas coisas engraçadas não, uma coisa engraçada e a outra eu quero saber a sua opinião uhum. primeiro, tipo, aqueles votos completamente distribuídos cada pessoa votando uma pessoa o <risos> que, que aconteceu, amiga, minha Deus, rachou não, amigo, não rachou <risos> é a verdade assim, ó tinha três pessoas no jogo que ainda não tinha recebido votos nenhum. E o que a gente queria era dar um voto para cada um, para eles não, receber, não chegarem na final e ganharem o selinho de tipo zero votos. Que era a Haddad. Ah! É... Ah, Haddad oh, oh, <risos> a o, o Pedrinho e o Ali. O selinho botando no lápis. Que era o o Pedrinho e o Ali. Daí a gente tinha combinado da Débora votar no Ali, o Jairo votar no Pedro e eu votar no Haddad para cada um ter um voto, e eles, né, não, não pode dizer que o jogo foi perfeito, tipo, zero votos. Só que, na verdade, venceu a prova, e daí não tinha mais como eu votar nele. E daí, tipo, a gente começou a e agora o que que eu faço? Parece que a nossa estratégia toda foi por água abaixo, nem isso embora eu consegue fazer, amigo. Foi horrível. E daí <risos> <risos> eu ela mesmo pode ser. <risos> É, mas, mas, por isso, mas foi muito engraçado ver é, ali os votos serem lindos e o pessoal reagindo. Tipo, meu Deus, o que, que aconteceu? É, Será que vem blind? A minoria quebrou. Foi muito engraçado de assistir. <risos> E, amigo, por que você acha que foi você o Alvo ontem? Porque, tipo assim, era um de vocês três, estava óbvio, etc. Mas, em algum momento, eles têm que sentar e escolher o um nome. Uhum. Você acha que tipo eles pensam em usar Jair e Débora? Alguém pensa em usar Jair e Débora ainda para alguma coisa? Você acha que eles ainda podem ter algum tipo de esperança no jogo? É... Ou, tipo, foi simplesmente isso que você falou de você ser uma maior ameaça que eles em, em desafios? Amigo, acho que foi um conjunto de coisas, assim. É, eu venho recebendo alvo desde o começo da temporada por coisas que eu não fiz, assim. É, eu acho que, querendo ou não, isso contribui de alguma forma. As pessoas... É podem levar isso como verdade, embora eu tenha dito mil vezes que eu nunca tive aliança com o Gio e Ova, eu nunca tive uma F3 com o Christian Gritem, eu nunca tive grupo com o Gritem, acho que as pessoas vão construindo uma narrativa que tipo não existiu e aquilo acaba se tornando verdade para elas. né? Mas eu acho que somado a isso, a questão de eu ter ido muito bem no VDX, é... a questão de eu não ter conversado com algumas pessoas e meu jogo ter é praticamente... É, fechado para Haddad, Pedro. Então, eu acho que foi um somatório de coisas que, é, querendo ou não, quando a gente vê, é, quando eles colocaram, por exemplo, os nomes ali, tipo, quem que a gente vai, isso, querendo ou não, conta, né? Eu acho que, assim, é, com Marcela, a última conversa que a gente teve, eu super tempo com ela, e daí, querendo ou não, as outras pessoas que eu realmente estava conversando e, e aberto para alguma coisa eram mais o Ali e o Wesley, e... É, e, e os outros, assim, eu tava muito... Eu não conseguia, sabe, ter um tipo de relação com eles. E, querendo ou não, eu sei que, tipo, Jairo e Débora conseguem. Eles, eles conversam, eles trocam mensagem todo dia com o pessoal de lá. Coisa que eu não fazia. Então, eu acho que na hora da decisão, isso que influencia, né? Porque é, são pessoas que têm contato, que de alguma forma eles podem utilizar futuramente por causa desse vínculo que foi construído e que comigo não foi. Então... Eu acho que tinha motivos para votar em todo mundo. Eu acho que Jair e Débora também tiveram conflitos com pessoas de lá, enfim. Mas que no somatório das coisas talvez tenha sido melhor votar em mim, porque é, eu seria, de longe, a pessoa com menos contato e, e talvez menos flexível para fazer alguma coisa no futuro. Embora qualquer coisa que me oferecesse eu faria, né? sem dúvida nenhuma. Mas é, ainda assim, eles também vão fazer, né? Então, tipo, isso não é algo que diferencia a gente. Sim. Amigo, é, você não aceitou o convite para voltar no Stars, né? em Bali. É, e aí, tipo, imagina que pelo, pelo, pelo peso de voltar a jogar com o Adri de novo no mesmo cast, acho que isso deve ter influenciado a sua decisão. Mas é isso, na verdade. É. <risos> e aí, tipo assim, é, E quando você recebeu o convite agora, tipo, foi imediato? Assim, você queria voltar? Você estava animado para voltar? Como é que foi? Assim, eu tinha, eu tinha expectativa de algum dia jogar VD de novo, né? É, sem o Adriano, preferencialmente. Então, <risos> é, então, quando teve a. Eu lembro que quando a gente passou o Réveillon no Rio, nem lembro quando que foi, acho que faz uns dois anos, a gente estava, Liuri, comentou, tipo assim, ai, nossa, o VD25, a gente pensa em fazer uma temporada especial, enfim. Eu falei, mano, talvez seja nessa, sabe? Faz tipo assim, uns dois anos que eu estou pensando que isso pode acontecer. Então, quando o convite veio, eu tinha, a gente tinha acabado de assistir... Como se chama? Somar e, e a temporada é basicamente isso, né? Quando a temporada é Midsommar, eu inteira é, E daí eu, eu tinha acabado de assistir o filme e o, e o Yuri veio falar. E na hora eu fiquei assim, mano, que, que, será que aceito, é sabe? E a Ades sempre foi a pessoa que mais me incentivou, assim. ele eu falei, olha, se eu não aguentar, tu vai jogar por mim. ele falou, não, eu jogo, mas pode aceitando isso, sabe? Mas assim, é... eu sempre tive expectativa. E casou que com o período da pandemia, eu tô trabalhando seis horas só. Então, não fico dedicado exclusivamente ao trabalho. Eu posso acordar mais tarde. Então, isso também foi muito importante, porque... Meio que juntou o útil ao agradável, assim Então eu tinha expectativa e o momento foi muito bom para Por essa questão de dedicação De não atrapalhar no trabalho Que era algo que em Coreias me ferrou inteiro, sabe? Então sim. eu fiquei muito muito contente de, Eu respondi no mesmo dia Tem gente que eu sei que ficou pensando, né? Alguns dias para responder Tipo assim, dez minutos depois eu já tinha dito que sim Mas foi algo que eu tava esperando Que pudesse acontecer um dia, sabe? Não necessariamente para agora Mas achei que pudesse acontecer muito bem. Vamos para o nosso quadro final. Ela faz o chazinho dela. Edu já sorteou aí os arrobinhas dele. É, e aí você tem duas opções de, de quadro para você agora, que é o soprar velhinhas ou os pedaços de bolo. Qual você vai escolher? Pedaço de bolo. Muito bem. Para quem não se lembra, difícil agora. Você já tem que saber os quadros. Ele hum. vai distribuir primeiro, segundo e terceiro pedaço de bolo para os arrobas dele. Você vai contar quem são os arrobas, amigo? Sim. <risos> então, muito bem, primeiro pedaço de bolo vai para Primeiro Quer dizer que é um bolo de abacaxi, que para mim é o pior bolo de todos, e é isso que desejo <risos> para essa pessoa. Uh, o meu primeiro pedaço de bolo vai pro o Haddad. Eu acho que das pessoas que eu sorteio, é, ele é a pessoa que tem um jogo mais coeso assim. Eu acho que ele também sofre as mesmas coisas que eu sofri, dessa questão de ter um alvo por ser ele, e acho que ele está lidando com isso muito bem, e das pessoas que estão hoje no jogo, ele é uma das únicas que eu torço para ir bem. Muito bem. Segundo pedaço? Segundo pedaço de bolo, apesar de ser um pouco contraditório, vai para a Marcela. É... A Marcela, eu acho que ela merece... É... Acho que hoje eu consigo chegar o jogo dela como uma coisa mais sólida. Ela está realmente aliada às pessoas que ela está aliada. E isso foi é sempre muito claro. Foi, foi muito claro no jogo dela. A única coisa que eu não gosto nela é que ela faz muito tonsa. E, meu Deus, eu, eu perco, assim a as distribuídas. Eu não consigo aceitar que isso ali pode ser real. Que no dia que ela veio para nossa tribo, ela assim, foi você que me trouxe? Tipo, mulher, eu sou queridinho nunca, nunca que eu te trouxe, sabe? Tipo, é esse tipo de coisa que ficou. Oh, não, mas enfim, vai para ela, porque o terceiro arroba eu quero mais aqui, é não tenha bolo. Aqueles. <risos> Vamos lá, quem é quem pra... o. <risos> quem vai o último pedaço de bolo? O resto do, resto do bolo, aquele que vai ter que raspar para comer alguma coisa é o Ali Medeiros, <risos> esse, ai mano, não consigo lidar, sabe, é... assim, não torço tô... mentira, torço um pouquinho contra sim, é... eu acho que o Ali vai ter que dar uma mudada no jogo dele, porque de longe eu acho o jogo mais covarde de todos, ele faz as coisas e depois coloca desculpa, inventa mil desculpas para dizer que foi mais... Situações que aconteceram que fizeram ele se movimentar daquele jeito, ele não bate no peito e não traz a responsabilidade para ele. Eu acho isso péssimo. Seria maravilhoso se ele dissesse: não, eu flipei sim, porque para mim isso é melhor para mim, eu fiz essa jogada assim, porque isso é melhor para mim, sabe? Coisa que ele não faz. Acho o jogo dele super covarde. Se ele chegar no FTC, ele vai sofrer demais e eu vou pegar muito no pé dele para ele ter que se explicar. Muito bem. Bolinhos distribuídos. <risos> Dade recebeu o primeiro, Marcelo segundo e o Ali recebeu a sobra. Isso. É, é... Bom, gente, para vocês que ficaram torcendo contra mim, quero informar que batemos uma hora de chá e ainda não acabou. <risos> muito obrigado, tá? Batemos, não conseguimos. Essa... Ai, amiga, eu jurava que o meu chá ia ser super rápido, de eu não ter muito o que falar, sabe? Mas você vai fazendo tanta pergunta que a gente se... se enrola aqui, vai falando, falando, falando. Não, e a verdade é que o tempo passa rápido quando a gente se diverte é verdade é. Então, eu tenho certeza que vocês estão aqui comigo é porque vocês estão gostando, então continue é. que agora é a reta final aqui é, amigo, é isso agora é o seu momento de fazer suas considerações finais então, gente, é, queria agradecer demais a moderação. Eu sei que está sendo um jogo difícil para jogadores, mas para a moderação também. Aconteceu de várias pessoas terem que sair, a moderação está super sobrecarregada e eu acho que está sendo um jogo é, da parte deles lindo. Eu acho que veio também um momento bom deles terem... É, facilitar um pouquinho nas provas e isso talvez para eles também seja bom e talvez seja até uma tendência as provas não serem tão longas tão difíceis e para gente para quem joga também isso é, é super válido mas eu acho que o jogo tá lindo, assim, é, em Coreia eu tive muito atrito com a moderação, e aqui a Ucrânia foi delicioso conviver no chat com eles, eu me diverti muito com o Kaique, com o Raflin, com o Vini, super atenciosos, assim, preocupados com a gente, então eu achei maravilhoso ter que conviver com eles, agradeço demais o convite e a possibilidade de viver esses dias junto com eles. Pro casting, é... Eu desejo sorte para todo mundo, tenho minhas preferências, tenho minhas opiniões. Desejo muita sorte para Jair e Débora, que são as pessoas que eu mais estou torcendo hoje. E espero que eles consigam de alguma forma respirar e conseguir ir mais longe possível, porque os anjinhos merecem. É, e a plateia, meu Deus, hoje eu fiquei super contente de ver tanta gente me defendendo, de tanta gente é, se movimentando, criticando a jogada deles por mim, sabe? Eu fiquei muito contente, não imaginava que isso pudesse acontecer. Tipo, o Bibito fazendo o um ídolo intertemporada, sabe? Foi icônico. Então, eu agradeço muito o carinho de todo mundo, quero mandar um beijo gigante para todos, em especial para Samira, Felipe Chagas e Bibito, que foram tudo. E Jecas, pelo amor de Deus, se eu não falo de Jecas, eles me matam. <risos> muito bem. Beijos mandados. É, amigo, olha, eu não tenho nem o que falar, assim, tipo, eu acho que. Muita, uma temporada Sequence Chance vem com muitas pessoas buscando validação da própria história, validação do próprio jogo, validação do, de que jogam bem, etc. Não acho que seja o seu caso. Uhum. Acho que você. É, acho que você. Sabe, você, as pessoas já, já te conhecem, já sabem como você joga. Eu acho que essa, essa não era uma das suas preocupações. Eu acho que você é, é uma das poucas pessoas que chega é, em Ucrânia. Vamos ver o que acontece. Vamos escrever uma história nova. né? E, e é isso. Vamos ver o que acontece com esse cast, que é, é, é uma bomba, né? Mesmo assim, é, desde o começo. Não, não é uma bomba no mau sentido, mas quando eu vi o cast, porque algumas pessoas falaram, ah, você também era, tipo, candidato a voltar. Eu falei, quando eu vi, quando eu vi o cast, eu falei, não! sabe não não quero tipo e não porque eu não gosto das pessoas pelo contrário porque eu gosto das pessoas e é o que jogar porque acho que você tipo tem envolvimento com as pessoas e tal então é isso parabéns pela história que você escreveu aqui acho que no seu caso essa questão de superar a própria trajetória é, é bem irrelevante, acho que você fez um um jogo bonito de novo chegou na mão chegou no júri vai poder ter sua, sua voz aí no final decidiu o, o representante da temporada e é isso, espero que a gente consiga te ver aí nos próximos jogos. Não vejo você se aposentando também tão cedo, apesar de que você... apesar de que às vezes a gente fica com vontade, mas não é um Sim. nome que eu vejo se aposentando. eu, eu o amigo. Nunca joguei na vida. É uma meta aí. O quê? BBU, eu preciso BBU, eu jogar essa franquia. Vem aí, é. ó. Então vem aí. <risos> quem, quem sabe eu não saio da aposentadoria, amigo, vem aí para nós dois juntos. Ai, eu não vai esses dois fechados. <risos> <risos> vamos cortar isso, <risos> esse trecho do chá, e vamos jogar. Palhaço, avô. Queria estar pensado. Tá bom, gente. Quero dizer que todas as vezes. Agora copiem esse trecho, mas todas as vezes que eu joguei real life com esse menino aí, ó. Nunca deu certo, tá? A gente hum. nunca jogou junto. <risos> É, é, amigo, mas é isso. Espero que você tenha se divertido, que tenha sido uma boa experiência. Para vocês que estão chegando, quero lembrar que não falta muito tempo para repescagem. Agora é uma questão de um ou dois CTs para ela acontecer. Então, talvez eu tenha um outro chazinho com o Eduardo daqui a, daqui a três dias, não sei. daqui a... é, não, porque eu... meu Deus! <risos> na pior das hipóteses, sim. Porque <risos> com imunidade, né? Então, na pior das hipóteses, tem volta. Ah, depois... <risos> é. Então, que quer que dizer... Eu quero que... falar... E quero te parabenizar, porque eu acho que está muito leve e muito descontraído os chás. Eu acho que teve uma mudança radical de como é feita essa questão das entrevistas. E está sendo maravilhoso acompanhar e ver como as pessoas também estão assim abertas e soltas e tranquilas fazendo chá contigo. Eu acho que muito vem do teu trabalho, do que tu está se propondo a fazer. E é maravilhoso ver esse teu carinho e dedicação a esse projeto que é tão pouco especial já aqui no BD. Ah, eu morro, gente. Eu não tenho estrutura para essas coisas. Eu não sei <risos> que reagir se de ao vivo, tá? Então, obrigado. É, não, é, eu fico feliz. Obrigado, de verdade. Assim, eu escuto de verdade as pessoas. Então, eu sei quem assiste o chá. Eu ouço as pessoas quando elas falam Ah, isso não ficou tão bom. Vamos tentar melhorar isso. Ou então, tipo, tá muito longo, tá muito curto, tá legal. Eu ouço, eu assisto as estatísticas. Então, a gente tenta melhorar. Obrigado pelo feedback, por tudo, pelo carinho, vocês são ótimos. É um cast muito fácil para mim também, de fazer o chá. É só o só papo gostoso, só a gente legal, então é isso. Gente, é isso, reta final agora. F, estamos no F8, né? Com mais uma, uma rebarbinha aí que vai vir da repescagem. Agora, hum. né? No F8 ou no F7. Acho que são as duas opções, né? Acho que já vem agora, nesse exílio. <risos> Será? Bom, então... <risos> É isso, daqui a pouco vamos ser mais uma pessoa no cast Espero vocês aqui acompanhando para a gente conversar Sobre tudo isso aí que vai rolar ainda Espero que a reta final seja tão emocionante Quanto foi tudo até aqui Um beijo, gente, até o próximo chá Tchau, tchau, tchau.